para se dedicar 100% naquele trabalho que te move mais, que te faz seus olhos brilharem. Então é isso, espero que essa máxima aí faça mais sentido para você. Bem feito, é melhor que perfeito. E se você curtiu, compartilha esse vídeo com a galera que está nesse momento aí de redesenho de vida, começando novos projetos. Compartilhe em vários grupos do WhatsApp. Isso vai me ajudar muito a continuar botando energia aqui para levar esses vídeos para mais pessoas, trazer mais assuntos para você. E se você também está buscando ajuda aí para desenhar uma vida onde trabalho é prazer, dá uma olhada na descrição desse vídeo aí, porque tem vários formatos que vão te ajudar. Beleza? A gente se vê até a próxima.